Através desse projeto a gente pôde, pôde assim, levar o nosso público mais próximo né, ao SUS, né, o Serviço de Saúde é, como também a gente pôde ver o trabalho que a gente tem de 10 anos né, é, assim, se teve resultado, né, porque através da testagem a gente vê né, de, como foi a prevenção né, como foi toda aquela conversa que a gente teve durante 10 anos com nossos com nossas colegas, tem muitas né, é, colega que está chegando agora, né, porque tem muitas é, é, garotas de 20 anos, 25 anos, né, que estão chegando agora, muitas vêm de outros estados, dos do municípios, né, que nunca tiveram nem acesso nem a um posto de saúde, entendeu? Tem muitas, muitas mesmo que nunca fizeram um teste de HIV, entendeu? Então, através desse projeto, a gente, não só o teste de HIV, como a gente também está ofertando, né, está tendo aquele diálogo com, com o serviço de saúde para estar tá ofertando também hepatite, né, o teste de hepatite lá no serviço, da né?